Oi, gente, eu sou Gigi Híbrida Bolero, quarta rainha Noite Suja, e é um prazer estar aqui participando do segundo festival Noite Suja, Identidades Transformadoras. Falar de moda sempre é um assunto universal, e ainda mais quando se trata de fazer moda na Amazônia. Figurinistas, artistas que trabalham com visualidade, sejam da cultura popular, do folclore e até do preta-porter, quando nasce em Belém, tem algo a mais a festejar ou celebrar a arte que envolve a moda. Nós somos um povo que nascemos dentro da floresta, nesse caldeirão cultural que é a Amazônia. E, por muitos momentos, tende a ficar uma dúvida no ar. Em que momento o figurino é moda e que momento a moda se torna figurino? Em Belém, é uma linha tênue muito delicada que envolve esses assuntos. Muitas das vezes, levantam até a beira da polêmica, a beira das confusões que envolve esses artistas. Mas, na verdade, se formos parar para pensar que a moda é subjetiva aos olhos da beleza, aos olhos do pensamento artístico, por que não levar para essas passarelas o vestido do carimbó, do ludu, do siriá, da maruja de Bragança? Há um preconceito sempre em criticar o que é feito do povo, o que vem do povo. E essa crítica, muitas das vezes, é embasada pelo excesso de academicismo na discussão sobre esses fazeres artísticos. Agora, vocês imaginam, quando o artista que sai da periferia, levando toda a carga emocional que ele tem, das participações nos grupos de pássaro, bois, São João quadrilhas, e inventa criar uma coleção de moda. No primeiro momento, as críticas vão ser, mas ele faz moda ou faz fantasia? E nesta cidade, o tempo todo, o artista precisa provar por A mais B, que é muito bom no que faz. Mesmo nós temos toda essa gama artística cultural, que são os trajes junino o rainha das rainhas, o carnaval. E, ainda assim, ele precisa provar para a academia que o que ele faz é moda. Em determinado momento, essa discussão levou, por um bom período dentro desta cidade, os artistas autodidata a se trancarem, a se fecharem para esse processo produtivo da moda. A moda ela é um mercado voraz que tem como principal objetivo vender. E o figurino cênico, como principal objetivo, vestir, colorir. Né? E o artista não tem limite. E quando essa academia cerca esses conceitos criativos, a gente encontra dentro da cidade muitos embates. Aquilo é fantasia de carnaval ou é uma alta costura? Aquilo é uma alta costura ou é um figurino de grupo folclórico? Mas, no entanto... Em 97, quando Alexandre McQueen bota dentro de uma passarela trajes da cultura tradicional russa, aquilo é vendido como alta costura, porque não é produzido dentro da Amazônia. Mas quando o artista amazônida bota na passarela trajes feitos de rede, toda a personificação da cultura popular dos pássaros juninos, dos carimbós, gunduns, siriás, não é moda é roupa folclórica. No entanto, a gente está um pouco cansado dessa discussão. Quando é moda, quando é figurino, quando é cultura popular, quanto é alta costura. A gente precisa olhar para a produção dentro da cidade de Belém como uma produção universal, como de qualquer outro lugar do mundo que, pela uma questão divina, está dentro da floresta. Pertence a esta Amazônia. Muitas vezes o discurso de Amazônia de pedra, mato, passarinho e flor alimentou por muito tempo o discurso preconceituoso que a academia tem com os fazeres artísticos e populares. Mas hoje não dá mais para aceitar, não dá mais. Nós estamos na academia e nós estamos mudando esse discurso. Como drag queen da cidade de Belém, como figurinista, como pessoa que vive da moda e tem como conceito base a cultura popular por meu processo criativo, eu digo, em Belém se faz moda tão universal quanto as altas costuras de Paris. Em Belém faz moda tão industrializada assim quanto das maiores produções mundiais. A grande questão é que falta para nós, artistas de Belém, entender atravessar esta linha tênue entre o folclórico e a alta costura e ter uma coisa que se tornou, para mim, dilema, que se tornou, para mim, uma característica e um bordão. Antes de qualquer coisa, precisa ter acabamento. A gigi híbrida dentro desse processo artístico, na verdade, é a maior vitrine do Jean Negrão. O Jean Negrão começa criando, dentro dos grupos folclóricos e tradicionais da cidade, seus, os figurinos de quadrilha de carnaval do alto do Sírio, que foi a minha maior formação artística criativa, junto com o carnaval. Se tornou, a Gigi se tornou essa vitrine, onde o Jean expõe, através dessa personificação, todo um trabalho que ele vem nesses 21 anos dentro dessa cidade sendo o carnavalesco do bairro da Pedreira, que leva para dentro da academia esse conceito de criar inspirado do povo, de levar o que? os fazeres populares para dentro da academia. Né? E a Gigi ajuda o Jean a atingir esferas que o Jean, como pessoa comum, não atingiria. A Gigi funciona como uma forma de cartão de entrada, como um passaporte para o Jean atingir determinados status, determinados é, lugares de fala, e inclusive instituições. Né? O Jean tem um trabalho muito concreto sobre o processo criativo dentro de uma economia criativa da moda em Belém, né? do figurino, do traje, do figurino cênico, dos grupos de teatro que eu trabalho. Mas a Gigi permitiu levar esse trabalho do Jean além, assim, além das fronteiras. A Gigi permitiu que o Jean existisse quanto artista, mas permitiu principalmente do Jean viajar para todos os lugares, de atingir pessoas, de aglutinar pessoas. Eu acho que a Gigi é esse passaporte assim, para a felicidade que o Jean achou dentro desses anos todos. Assim. É importante para o Jean, é importante para a Gigi, é importante para... Essas duas forças que se unem, de defender que a gente não precisa de nada que vem de fora, a gente não precisa ser como a RuPaul, a gente não precisa ser como a bicha lá de São Paulo, a gente não precisa usar a peruca da menina que apareceu ali no Rio de Janeiro, a gente tem o nosso jeito, a nossa forma, a nossa característica, e é isso que faz a gente ser essa potência nacional, brasileira, genuinamente brasileira, de artistas drag, de artistas performance que existe dentro dessa cidade. Belém precisa entender que fazer drag faz parte de um movimento artístico cultural atual, contemporâneo da cidade. Nós somos parte da cidade de Belém. Eu sou uma drag que venho de uma geração que teve como maior inspiração as divas nacionais, as divas internacionais, né? Mas tudo aquilo não me abraçava. Aquilo não me... Eu, eu sentia algo que... Eu não queria ser igual aquilo. Mas eu poderia beber naquela fonte. Carmen Miranda sempre foi a minha maior fonte de inspiração. E o carnaval me permitia botar essa gigi carnavalesca. Porque eu sempre fui o carnavalesco que criava para as pessoas vestirem. Eu nunca vesti o que eu criava. E a Gigi permitiu eu experimentar essa visualidade. Eu, eu costumo dizer que a Gigi antes era mais demônia do que ela é hoje, assim, né? Porque que Bond para mim era drink, né? E então eu tinha muito, uma visualidade extremamente mais, eu vou dizer assim, mais demoníaca, mais né, alegórica. Mas por quê? Porque eu fazia o Alto do Círio e o Alto do Círio por ser um Teatro de rua tinha como característica aparecer, ser grande. É a rua. A rua foi o que tornou a Gigi grande. Né? E aí eu disse, como eu vou ser grande? Não é só alegoricamente, é grande fisicamente. E aí cada vez sapatos mais altos, cabeças luxuosas, imensas. Só que teve um momento que eu parei e disse, mas não é a Gigi que participa do Alto do Ciro, é o Jean numa outra performance, num corpo emprestado para alguma outra entidade, que não é a Gigi, que não era o Jean. E aí eu fui começar a pensar que isso não era um desdobramento artístico. E aí foi quando a minha primeira filha drag, assim, oficialmente que vem com essa linguagem de drag, porque embora eu tivesse a Devon já como primogênita ali, ela era uma performer da dança. Mas quem trouxe toda essa carga de informação do, da nova contextualização drag foi a Hura Biqui, Rafael Biqui. E aí, um belo dia, ela me chama e diz assim, eu preciso levar a senhora no lugar. E aí ela usou uma palavra que eu nunca esqueço, que ela disse, extremamente exótico. E aí eu disse, eu vou conhecer esse lugar extremamente exótico, eu confesso que era tão exótico que eu não entrei na festa. Tinha um ser azul com unhas gigantescas, gente nua, viado descendo, bicho explodindo, viado de duas cabeças. E aquilo tudo realmente era muito exótico para a Gigi, para o Jean. E aí eu disse: bicha, entra, ganha e traz este título. Eu não sei o que, é que vão dar de prêmio, mas que tu tem que ganhar, viado. Deixei ela lá e vim me embora. E curiosamente, no outro dia, ela me liga, diz que ganhou. E aí. Passou um tempo, ela disse, vai ter outra festa exótica, a senhora vai dessa vez. Eu disse, tá, mana, qual é o tema? Fim do mundo, drags, zumbis, mortas vivas. Eu disse, gosto, vou. E aí eu usei a linguagem da alta costura, tentando ser o mais exótica possível, mas se eu for ver hoje o que eu estava vestindo, ainda era um vestidinho assim, preta por ter e aí foi tinha aviado explodindo de novo o disco voador tudo Eu disse gente eu gostei disso e o noite suja dentro desse contexto de também fazer moda é o um lugar em que eu permito criar coisas para a Gigi aonde ninguém vai julgar o corpo que está vestindo e sim o impacto que essa visualidade causa eu gosto de ser vista eu gosto de ser exótica mas eu também gosto de usar o glamour o brilho o luxo entendeu e é de onde vem, eu acho que o principal gênese do meu nome. Eu, eu me baseei no hibridismo cultural amazônico para que a Gigi seja híbrida. Eu não sou nem todo tempo a menininha, eu não sou tempo mulher, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou diaba. Né? Eu acho que o Noite Suja permitiu eu atingir esse grau de experimentação artística que a moda me propõe. Então, a moda me levou a experimentar o Noite Suja como um laboratório. Primeiro para mim, depois para jogar na cidade, como vitrine, o que a Gigi veste. E, incrivelmente, eu já vi pessoas, mulheres, dizendo assim, eu queria um vestido igual da Gigi. E aí as pessoas, quando olham a mulher vestida com um vestido igual da Gigi, é uma roupa comum. Então, é aí aonde eu atingo o meu objetivo de que esse exotismo só é exotismo para o olho de quem olha com um certo preconceito. Quando, na verdade, não é exótico. É tão comum do nosso dia a dia que, por a gente ser apertado, enfiado conceitos diariamente, a gente toma aquilo como exótico. Mas, quando a gente para para perceber que nós somos normais, os exóticos estão por aí a gente começa a dizer eu sou uma demônia bem formada em relação a esse desejo de exotismo. Eu, hoje eu me orgulho de ser exótica. hoje Antigamente eu tinha um certo receio de me atrelarem o estilista, que é carnavalesco, que faz moda carnavalizada, que faz fantasia para viado vestir. Hoje eu tenho muito orgulho de viado vestir o que eu crio. Eu tenho muito orgulho do Papa, orgulhado que eu crio, porque afinal de contas são 15 anos. Eu gosto, eu me orgulho muito hoje das pessoas do meu trabalho ter saído do Brasil, vestido pessoas importantes de outro continente. E hoje o meu trabalho ver a Gigi vestida e alguém lá da África do Sul, lá de Cabo Verde, dizer assim, eu quero uma cabeça igualzinha a tua. E eu ter que ir lá para fazer isso é muito orgulho. Então, Noite Suja foi o termômetro criativo do meu processo de vida que eu... que nesses nove anos se passaram. Noite Suja se tornou, sim, é, o termômetro criativo do Jean, da Gigi... E tornou isso aqui hoje. Talvez hoje eu seja até mais exótica do que eu fui no início.